25 de dezembro, Natal. A quem homenageamos todos os anos nesta data? Para responder essa pergunta é preciso voltar nos tempos de Noé, no período pós-dilúvio. Em Gênesis 9, 20, a Bíblia diz E Noé começou a ser lavrador e plantou uma vinha. E bebendo Noé do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, um de seus filhos, viu teu pai nu e para zombar de seu pai foi contar a seus dois irmãos. Sem Jafé pegando uma capa, colocou-a sobre seus ombros e andando de costas para não ver a nudez de seu pai, cobriram-no. Quando Noé acordou da embriaguez e soube o que Cã, o seu filho mais novo, fez, o amaldiçoou. Depois disso, Cã tem vários filhos, um deles é Cux. Cush casa com uma mulher chamada Semiremis. Desta união nasce Nimrod. Nirode se torna um homem valente e muito mal, e se intitula como Deus, o Deus Sol. Nimrod ambiciona dominar tudo e todos. Constrói uma torre, a Torre de Babel, com a intenção de atingir o céu, de unir todos em um só lugar, em uma só língua, contrariando o Deus Criador que deseja que sua criação se espalhe sobre a terra. A maldade de Ninrode não conhece limites. Ele mata o seu próprio pai, Cuxi, para possuir sexualmente de sua mãe, Semiramis. Semiramis também se intitula uma deusa, a deusa lua, e exige para si adoração. Sem o tio-avô de Nimrod, revoltado com a afronta de Ninrode contra o criador, mata Ninrode e despedaça o seu corpo. Semiramis espalha a história de que Ninrode, como deus, não morre, mas voltou para o seu lugar no céu, para o sol. E começa a ser adorado como o deus sol. Neste meio tempo, Semiramis fica grávida de um adultério e inventa uma outra história que havia concebido do Espírito de Deus, o Deus Sol, Ninrode. Ela diz que seu filho era o filho de Deus, o filho de Ninrode E acrescenta mais uma mentira de que o filho que agora nascera era a reencarnação de Nimrod. Daí surge a teoria diabólica da reencarnação, usada pelo Espiritismo e muitas outras seitas diabólicas até o dia de hoje. Ela coloca o nome de seu filho de Tamuz. A Bíblia menciona Tamuz em Ezequiel 8,14. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa de Deus, o templo. Lá eu observei mulheres assentadas chorando e clamando pelo Deus Tamuz. Essas mulheres estavam comemorando o Natal, em volta de um pinheiro trocando presentes, celebrando o nascimento de Tamuz. O pinheiro simboliza o nascimento de Tamuz. E no versículo 16 de Ezequiel 8, até o versículo 18 diz, E no mesmo instante me transportou ao átrio de dentro, o pátio interior da casa de Deus, o templo do Senhor. E lá estavam cerca de 25 homens à entrada do santuário do Eterno, entre o portico e o altar, de costas para o templo de Deus e tinham seus rostos voltados para o oriente e estavam, estavam prostados adorando o Deus Sol. Então ele me questionou mais uma vez, viste tudo isto, filho do homem, porventura as práticas malignas e repugnantes que essa gente comete aqui são erros menores e triviais para a nação de Judá? Ora, depois de terem enchido a terra de brutalidade, tornaram a inflamar-me a cólera. Vê? Olha lá o que fazem. Estão levando um ramo ao nariz como gesto cerimonial de culto à natureza. Por esse motivo, eu os tratarei com toda a minha indignação. O meu olho não poupará nem olhará com compaixão ou piedade para nenhum deles, ainda que berrem a meus ouvidos, não os ouvirei. Estes homens estavam adorando o Deus Sol, adorando a Nimrod, a Tamuz, de costas para o templo do Criador dos céus e da terra, de costas para Deus, irritando o Todo-Poderoso. Tamuz então nasce em uma data equivalente àquela época a 25 de dezembro. Tamuz cresce e se torna um caçador e em uma de suas caçadas ele morre. Agora o deus menino também, Tamuz, morre e Semíremes inventa uma outra história. Ela diz que Tamuz morreu, ressuscitou e voltou para o céu, para o sol, voltou para o Pai para Nirod, porque ele era o próprio Nirod. No lugar onde morreu o Tamuz, nasce um pinheiro. Começa-se a celebração do Natal em reverência a Tamuz, o Deus Sol. Passa-se então a ser um costume de levar para dentro de casa um pinheiro para enfeitá-lo e trocar presentes e depositar esses presentes nos seus pés, os pés dos pinheiros, em homenagem a Tamuz, o Deus Sol. Isto é feito religiosamente até os dias de hoje, em 25 de dezembro. Agora você entende porque o Deus Criador, o verdadeiro e único Deus está irado em Ezequiel 8, versículo 14 ao 18. O Criador está irado porque o Natal é uma prática pagã, idólatra, abominável ao nome do Senhor. Uma prática de adoração não só a Deus Sol, mas a muitos outros deuses inspirados na natureza e nos astros. Mas como toda essa mentira pagã, como toda essa história sórdida inventada, por ser míremes, idolatrada e também considerada até a Rainha do Céu, como toda essa história, essa podridão, se misturou e se relacionou com o nosso Salvador Santo e Puro. Cinco séculos depois de Cristo, a seita romana, dizendo-se cristã, começa a perder adeptos pagãos e para continuar no poder religioso, traz para o cristianismo o Natal, para comemorar o nascimento de Jesus. Uma mentira, porque nós sabemos que Jesus não nasceu nessa data e que Deus também não se agrada de festa pagã. Deus não se agrada de adorá-lo misturado, miscigenado com adoração a deuses estranhos. fazendo assim um secretismo religioso para cair na graça de todos. E há 1500 anos o mundo profana o nome do Salvador, irrita a Deus adorando os deuses estranhos derivados do Deus Sol, deuses estranhos inventados por Semiramis.